Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Débora e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato Pelo Mundo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que os dinamarqueses gostam de comer nessa época de ano, nessa época de Natal. Tem sempre alguma coisa especial aqui na Dinamarca que eles comem, assim, todo esse mês de dezembro e eles gostam muito dessas coisinhas, assim. Então eu vou mostrar pra vocês. Música Bom, os dinamarqueses eles são bem tradicionais e eu falo isso em outros vídeos já. E no vídeo anterior eu falei um pouquinho dos calendários de Natal que tem aqui, dos calendários de Advento, como funciona. E se você não viu esse vídeo ainda, vai lá, clica aqui nos cards ou então no vídeo na descrição. Mas o vídeo de hoje é algo bem tradicional daqui da Dinamarca, eu acredito, né? Algumas coisas talvez veio de fora, veio de algum lugar aqui da Europa. Claro que nessa época do ano de Natal, a gente também, no nosso país lá no Brasil, a gente também tem algumas coisas que são bem típicas, é, do Brasil, né? Que são bem típicas do Natal, como o Panetone, o Peru, ou até mesmo o Chester, e algumas outras coisas que eu não estou aqui muito lembrada é, do que nós temos. Nós mudamos muito, como sobremesa, o prato né, da noite de Natal, a gente muda muito. Mas aqui na Dinamarca é sempre a mesma coisa todo ano, como eu falo no vídeo das curiosidades aqui da Dinamarca, que o link vai estar tá aqui em cima também nos cards. Então, assim, acaba que eles comem a mesma coisa e eles não mudam muito. Por exemplo, o jantar de Natal aqui na Dinamarca, eles não têm nenhuma mudança. Eles têm o, o pato, que a gente também... Tem a receita aqui no canal, o link vai estar tá aqui em cima, que é a receita do pato assado. E eles fazem a mesma coisa, o pato assado, é, as batatas... Tudo, os acompanhamentos tudo, todos iguais e a sobremesa. E eles não mudam essa sobremesa, não vai ter uma sobremesa nova como a gente no Brasil, que a gente sempre inova, traz uma sobremesa nova ali para é, incrementar na noite de Natal. Eu vou mostrar para vocês o que é e vou experimentar esse que eu comprei para ver se é bom, tá bom? Bom, gente, essa daqui é a sobremesa dos dinamarqueses na noite de Natal. Claro que não é... Nesse potinho aqui, né? eles que fazem, eles que, que incrementa lá no prato deles, fazem tudo que tem. E eu vou abrir com vocês e explicar como funciona. Na realidade é uma sobremesa feita de arroz, então é tipo um arroz doce. Que é, é basicamente arroz com amêndoas. Então eles fazem esse arroz e eu vou abrir com vocês aqui, ó. não sei se dá pra ver, vai bagunçar aqui o um negócio de baixo. Vamos ver aqui. Ó. risalamand E esse daqui é porque, ele, como eles gostam nessa época do ano de comer isso, eles vendem, assim, em potinhos individuais ou até uns grandões, assim. Eles têm uns grandões. Essa calda aqui também que eles têm por baixo, eles geralmente botam por cima, né? E aí é, eles esquentam essa calda também. Geralmente a calda é meio quentinha. Então eu vou comer... Tá frio, tava na geladeira e eu vou aqui... Mostrar pra vocês. Vamos lá. Ó. Abrir. Esse aqui é como se fosse um arroz doce com creme de leite, baunilha é, e uns pedacinhos de amêndoas. Esse daqui eu nunca tinha comido, desse potinho. Hum. Hum. É bom. É bem cremoso. Eles colocam bastante creme de leite. Você sente o gostinho da baunilha. E também você sente as amêndoas no doce. E vem com a calda também. É uma calda de cereja. E eu vou experimentar aqui com a calda. Hum. É gostoso. <risos> eu sou suspeita pra falar porque eu amo... Arroz doce, eu amo sobremesa com arroz, eu amo arroz. E a calda que eles colocam, né, essa calda, eles já compram numa caixinha, só botam na panelinha, esquenta, e aí a pessoa, na hora que pega a sobremesa, joga por cima essa calda de cereja. E nessa sobremesa, eu falo em outro vídeo, eles colocam vários pedacinhos de amêndoas, mas sempre no, ali dentro da vasilha, né, cheia do, do doce... Cheia da sobremesa, eles colocam uma amêndoa inteira. E a pessoa que achar a amêndoa na hora que está comendo a sobremesa, ela se ela achar, na realidade, ela geralmente eles escondem ela dentro da boca ou tiram, sei lá, faz alguma coisa para essa amêndoa é, não ser, não aparecer essa amêndoa, né? Até o doce acabar. Então, eles acabam comendo meio que tudo para ver quem é que vai achar a amêndoa é, inteira daquele doce. E no fim, ela acaba ganhando, a pessoa que encontrou a amêndoa inteira, ela acaba ganhando um presente de Natal. Então, é uma tradição deles, é o que eles fazem, é comer esse doce com uma amêndoa inteira dentro. É bem tradição ter essa sobremesa na noite de Natal. Outra coisa que tem aqui é esse... essa bebida que é tipo um quentão de festa junina. Eu nunca provei, é, tem um cheiro forte, eu não sei se eu vou gostar, tô olhando aqui por cima, porque é ele que que falou para eu experimentar isso. Tomam durante esse mês aqui de Natal, então você encontra muito no mercado disso aqui e é tipo um vinho quente, Precisa esquentar um pouco, não pode deixar ferver, né? Pra não evaporar o álcool. Tem que estar tá com o álcool. E dentro tem. Oh, you, you just put a lot. Uh, e dentro tem amêndoas também. É uma das coisas que eles comem muito aqui. É muita coisa com amêndoas nessa época do ano. E. Como chama isso? Passas. Uva passas. Então. O Simon fez aqui pra mim, esquentou. E eu vou provar. O nome disso aqui é Yule... É... Ó. Hum... é basicamente um vinho quente, eu acho. Que já tem... Que já tem, acho que cravo canela, alguma coisa assim. Peraí, o Simon falou que eu tenho que beber e comer isso aqui também. Que é, que é o que eles fazem. <risos> não é bom não. Ai I didn't like it. Oh. Não sei se eu quero comer isso, não. I don't know if I want to try. Hum. Eu gosto até de passas, mas ela é só ela, entendeu? Ela misturada com outras coisas, eu acho estranho. E ela quente também, não é bom. Eu não gostei disso, não. Tem 5,5% de álcool nessa bebida. Então, se você beber muito... Oh! Ah, não é bom, não. Gostei, não. Uh! Vamos vir com uma coisa boa. Boa! Gente, isso aqui... Isso aqui... É uma delícia. Eu já comi, eu como muito, porque desde quando eu cheguei na Dinamarca, é, isso aqui eles sempre têm nessa época de Natal e é muito gostoso. Isso se chama Ebler Skiv. É tipo um bolinho de chuva, só que feito de outra forma. Ele, na realidade, antigamente eu ouvi dizer que dentro dele tinha é, uns pedacinhos de maçã, por isso que é, é Ebler é, é maçã em dinamarquês. E, e esquiva é tipo... É, como fala? Fatias de maçã. Então, acho que tinha dentro maçã. E agora, é, ele é só um bolinho normal. Tá vendo? Ó? Dentro é só um bolinho. É, parece um bolinho de chuva. E aqui na Dinamarca, as pessoas comem muito nessa época do ano. Elas gostam muito. E elas gostam de comer com geleia de morango... Que é o que eu vou por aqui. E eles gostam de açúcar açúcar de confeiteiro. Aí coloca assim no prato. Hum, eu amo. Ó, essa época do ano é só gordice. Aí o pessoal passa na geleia e no açúcar, só doce. Hum, e come. É muito gostoso. <risos> eu gosto muito. O Simon também gosta desse. Que é muito bom. Geralmente tem gente que gosta só do açúcar. Mas eu gosto dos dois. Mas tá vendo? É bem fofinho. E eles fazem numa panelinha que eu vou mostrar aqui nas fotos. Eles fazem nessa panelinha, né? Esse aqui é bem, esse aqui é feito em fábrica. Mas se você faz em casa, tem umas panelinhas, um, tipo uma frigideira já com os buracos. Aí você faz a massa e joga, e aí vira, e aí joga mais massa, por isso que fica bem, bem redondinho, não. Fica redondinho, né? Não é tão bem redondo, mas fica. E aí fica essa massinha gostosa. Mas é basicamente um bolinho de chuva, um pouquinho menos doce, porque você já coloca muito açúcar e geleia de morango ou outro tipo de geleia. <risos> meu, pro, meu produtor e ajudante é o Simon gente cerveja de Natal aqui eles fazem uma cerveja especial para essa época do ano aqui já tá escrito que é uma cerveja de Natal aqui embaixo então é tipo assim eles têm outros tipos eu vi vários tipos no mercado que eu posso ir mostrando aí para vocês e eles é... Fazem sempre nessa época do ano e coloca para vender, porque o pessoal gosta de tomar. Às vezes vai fazer um jantar de Natal, que aqui é eles chamam de, na verdade, almoço de Natal, mas é sempre no jantar. Mas geralmente eles gostam de ter essa bebida na noite de Natal ou até mesmo durante o mês de dezembro todo. Aí você sempre vai para algum lugar e tem essa cerveja. 5.7 de álcool. É, eu vou provar, mas eu não gosto de cerveja. E eu provei uma outra, eu não gostei. Vamos ver se essa é melhor. E tá gelada, né? E, geralmente os dinamarqueses não gelam muito a cerveja. Então vamos lá. Aí, ó. <risos> ó, ela, ela é escurinha. É parecida com a cerveja mesmo, que é uma cerveja. Tem cheiro de cerveja. E vamos ver se é gostoso. Vamos lá. Não é gostoso, mas tem quem goste. Eu não gosto de cerveja, eu acho, eu gosto de coisa doce, então a cerveja ela não é doce, né? Ela é amarga. Se misturasse alguma coisa aqui com açúcar, acho que eu, eu ia beber mais. <risos> mas assim, é ok. Mas para quem não bebe cerveja como eu, para mim é é só mais uma cerveja. Então, para quem gosta, talvez é bom experimentar. I will not hold sugar Gente, aqui tem muitos docinhos também. Os dinamarqueses gostam muito de, de doces nessa época do ano e tudo. E se, Eu vou mostrar aí nos vídeos as prateleiras. Tem várias coisinhas de Natal, até mesmo chocolate, é, sei lá, amêndoas um monte de coisa de Natal. E, mas uma das coisas que eles comem muito nessa época do ano é esse marzipan, que é esse aqui. Esse aqui é o um marzipan cruzão mesmo, sabe? cru, eles fazem esse até esse bolo que tá aqui na aqui nessa aqui do lado, na lateral, eles fazem esse esse bolo com essa massa e aí é, eles geralmente comem isso aqui no ano novo. E esse bolo, se você vai comprar, ele é caríssimo no ano novo. E marzipã é feito também com amêndoas, que é o que eu falei, muita coisa que eles comem aqui nessa época do ano é com amêndoas. Mas geralmente eles compram essa massa de marzipã, eles fazem umas bolinhas, uns quadradinhos, fazem vários formatos e eles cobrem com chocolate e aí eles enfeitam, fazem tipo uns bombonzinhos e aí eles comem. Eu comi outro dia, uma moça fez, ficou bem gostoso. Mas hoje eu comprei esse aqui para mostrar né, que é o jeito que eles fazem. Que é um marzipan feito com chocolate é, em formato de coração. Eu vou abrir com vocês aqui para mostrar o que é. Essa marca é uma marca dinamarquesa também. Vem três corações. Hum, que lindo. E eu vou provar um. Pra ver se é bom. Hum. É gostoso, não é tão doce e o chocolate é meio amargo, então não fica um doce muito doce, mas tem sim açúcar, mas é uma textura diferente. É basicamente amêndoas moídas bem pequenininhas mesmo e vira um creme e aí eles acabam colocando o chocolate em volta. Eu já tinha experimentado antes, mas esse aqui tá bem gostoso, o chocolate também é bem gostoso. Tá vendo? É uma massa, e nessa massa, ó, tem até um pedaço de amêndoa aqui, mas essa daqui tá falando que tem 60% de amêndoas, e o resto é açúcar e um monte de, de coisa. <risos> mas deixa eu ver como que é o cru assim. Cru? É meio esquisito. Mas é parecido com, com o negócio que tem realmente aqui dentro, com o um recheiozinho. Esse aqui tem um gosto melhor, esse tem um gosto mais artificial. Não comprei um caro, mas tem uns que, que é bem mais caros, assim, são bem mais gostosos. Provavelmente igual esse aqui. Então, é isso, gente. Esse é os, os mais de pãs. Eles gostam muito de enfeitar a casa nessa época do ano. Então, você vai é, para casa das pessoas. Eles sempre vão ter um docinho, assim, na mesa para comer. Com relação ao Natal, né? Alguma dessas coisinhas que eu tô experimentando. E também velas, enfeites como esses, decoração de Natal, tudo isso. É impressionante é que aqui vende muita árvore de Natal. Aqui a produção de árvore de Natal é grande. Você passa, assim, nas estradas e você vê aquele tanto de árvore de Natal que quando chegar no Natal é tudo cortado e vendido aí pro povo, porque o povo gosta mesmo de enfeitar a casa, de pôr árvore de Natal e tudo isso. E principalmente dançar em volta da árvore. Com várias músicas, eles geralmente dançam em volta, em volta da árvore. E tem muito desses enfeitezinhos é, feito de crochê, eles gostam muito, como esse que eu fiz. Fui eu que fiz, gente. E também eles gostam de, desses bonequinhos que parecem uns gnomos, sabe? Eles têm pela casa toda. Então, é algo que eles ficam meio doidos aqui com esse negócio é, de enfeitar a casa com um gnomo. Então, tem muito dentro da casa das pessoas. Você entra e em todo lugar eles colocam esses bichinhos. É pequeno, é grande, é na porta, é onde for. Vou provar esse daqui que é um bolinho... Eu perguntei pra minha cunhada se tinha alguma coisa de Natal que, é, que, vocês, que eles comem aqui, né? E ela falou que eles gostam de comer isso também, que é algo bem é, tradicional aqui. Bom, o nome disso aqui é Kleina e ele é feito... Aqui tá falando que foi é, assado com creme. Deve ser o creme de leite que eles têm aqui, né? Então, é tipo um biscoito frito. Então, vamos ver como ele é. Eu acho que eu já provei isso um tempão atrás, então eu não lembro o sabor, na realidade. Parece umas, umas gravatinhas. Tem cheiro de fritura. Hum. Não é ruim. Eu acho que a gente já meteria aqui uma canela e um açúcar. <risos> para dar um gostinho melhor. Mas... Parece um bolinho de chuva que ficou vários dias aí sem comer. Ficou meio duro, sabe? <risos> não é ruim. Mas não é assim, uma coisa deliciosa. Farinha, óleo, é, creme de leite, açúcar... Ovo, tem mesmo um, um gostinho e um cheirinho de limão, mas é só o aroma do limão. Baunilha, sal e alguma coisa que eu não sei o nome. Não é, assim, uma coisa que eu compraria pra comprar, pra comer. E por último, e importante também, né? É algo que eles fazem muito aqui, eles gostam muito. Eu já fiz com o Simon, já comi várias vezes... E eu vou mostrar aqui pra vocês. E vou mostrar dois tipos. Esse aqui que tá nessa caixinha não é o biscoito... Nem vou mostrar a embalagem aqui, porque não é o biscoito desse aqui. Esse aqui foi a avó do Simon que fez ontem pra nós. Esse aqui é Vanilla Crancer. É, são os biscoitinhos feito de baunilha, né? Que já fala Vanilla. E eles... É, é, é basicamente baunilha, açúcar... É farinha e manteiga. É, é bem comum ter esse biscoitinho nessa época do ano e as pessoas fazerem em casa. Eu e o Simo fizemos uma vez, deu bastante, ficou uma delícia. E esse também vai amêndoas. Esqueci de falar, mas tem amêndoas. Vou comer esse aqui. Hum. Hum. Muito gostoso. E esses biscoitinhos, assim, feito em casa, são mais gostosos ainda. Brasileirada aqui, eu já botaria um recheio de goiabada. E tem esse daqui, que é o pacote do mercado, que eu comprei. Ele é a mesma coisa, esse mesmo biscoitinho, mas industrializado, né? Então, pegar a tesoura aqui. Pra ficar mais fácil de abrir. Ó, ó, a diferença. Esse é bem industrializado e esse é bem caseiro. Então, você vê a diferença de um buraco maior no meio. <risos> esse aqui é bem mais gostoso. Mas esse aqui quebra um galho se você ali vai fazer uma festinha e quer convidar as pessoas e não teve tempo de fazer o biscoitinho, você come esse daqui, você compra esse daqui. É gostoso também. Mas você vê que ele foi feito numa fábrica, né? Mas gosto mesmo de ganhar esse daqui. <risos> que eu ganhei, na realidade, já de presente de Natal da vozinha do Simon. Então, ela sempre que a gente vai lá, ela dá alguma coisa pra gente. E ela deu esse aqui. Eu vou mostrar o outro biscoitinho que ela deu. Esse aqui é Rula Care. Que quer dizer que é um bolo de judeu. <risos> aqui, tudo se chama bolo. Um biscoito é bolo. Bolo é bolo, pão é bolo. Tudo é bolo. Mas esse daqui também tem canela em cima com açúcar. E vamos experimentar. Hum. Esse eu nunca tinha comido. Mas é bem parecido com um biscoitinho. Só tem a canela em cima e o açúcar, que é bem algo natalino, né? Aqui. E é algo que eles gostam muito de comer, é esses biscoitinhos com gosto de canela, com bastante açúcar, nessa época do ano. Então, tem bastante nos mercados, vários tipos de biscoitinhos, tem uns redondinhos, tem uns quadradinhos, tem vários tipos e vários... É, vários... É... Várias formas, então vou mostrar aí no vídeo os que eu vi no mercado. Não comprei todos, porque senão ia demorar muito aqui com o vídeo. Mas são bem gostosos também. Bom, gente, foi esses os quitutes de hoje. As coisas que os dinamarqueses gostam de comer nessa época do ano. Tem mais coisas, mas... Essas são as coisas básicas que eles têm aqui, que eles gostam de comer. Se você tem alguma coisa que você já experimentou e eu não mostrei no vídeo, coloca aí embaixo nos comentários, tá bom? Quero ouvir de você também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like. Não esquece de se inscrever no canal. E um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!